Eu sou o professor Branco e hoje eu gostaria de convidar você a uma reflexão sobre o herói. Essa figura que sempre nos protege, que nos retira de uma realidade que está para acontecer e nos coloca numa nova realidade favorável. Esse herói é sobre isso que nós vamos tentar questionar hoje, de uma maneira a possibilitar uma construção melhor desse conceito. O herói é aquele cidadão que por definição, que faz alguma coisa que não é a sua atribuição, colocando a si em risco para conseguir alguma coisa de melhor para todos, ou para o outro, ou para ambos. Isso é um herói. Nesse primeiro momento, a gente tem que descartar aqui dessa explicação o herói profissional, o bombeiro, o policial, é o salva-vida entre um médico, um enfermeiro que são heróis, efetivamente, só que eles não se enquadram nessa categoria que eu quero falar. Eles têm atos heróicos, mas eles são pagos para isso. Então eles não seriam aquele cidadão, ou aquele sujeito, ou aquele indivíduo, que de alguma maneira assume uma responsabilidade que não é dele para fazer alguma coisa. Bom, vamos ficar só com esse herói. Esse herói, por ser esse é, momento distinto da sociedade ele passa a ter um status mais considerável de herói do que todos os heróis que têm atos apenas heróicos. Vamos tentar imaginar que uma pessoa salva outra pessoa dentro de um rio. É um ato heróico. Todas as pessoas que por algum motivo caírem naquele rio, aquela pessoa estaria ali pescando para sobreviver, ela vai se jogar dentro do rio e tirar mas se ele não estiver ali, ninguém vai cobrar isso dele, porque ele não é quem deve fazer isso. Mas se ele estiver fazendo, ele vai ser um herói, porque ele estava ali. Vamos supor que você está na beira de um rio e encontra uma pessoa se afogando. Você tira essa pessoa de lá, salva ela. Aparece outra pessoa, você salva, tirando ela de lá. Faz isso diversas vezes e você se torna um herói local porque é uma pessoa que salva muitas outras pessoas. Em determinado momento, você se cansa disso, de ficar salvando pessoas. Deixa que uma delas ou duas se afoguem e tenta descobrir, subindo o rio, quem está jogando as pessoas dentro do rio. A partir desse momento, você resolve o problema e deixa de ser um herói local, porque não mais haverá novas atividades de herói para você fazer. E, possivelmente, você vai passar a ser mais uma história ou uma lenda urbana sobre aquilo que acontecia. Vamos tentar imaginar um outro cenário. Esse herói, que está todo dia ali, ele vai ter um status dentro dessa comunidade muito grande. E esse status que ele vai ter, que é muito grande dentro da comunidade, faz dele uma pessoa mais acessível ou com a referência para as outras pessoas. Supondo que isso seja benéfico para ele e ele tenha vantagens com isso. Ser herói é muito bom. Mas vamos supor que, por algum motivo, outra pessoa tente evitar que as pessoas sejam jogadas dentro da água. E ele não terá mais quem salvar. Como se comporta a ideia desse herói? Ele vai perder todo o seu status? Ou ele vai lutar por esse seu status? um quadro meio complicado de tentar entender, mas vamos tentar perceber isso dentro de uma realidade. Recentemente, em alguns municípios, eu acredito que isso aconteça ainda hoje, não há hospitais suficientes ou postos de atendimento suficientes para todos os tipos de doença. Assim, alguém que precisa de um atendimento diferenciado ou muito exclusivo ou de emergência não tem o seu atendimento no seu município. Isso faz com que alguém consiga resolver esse problema através de uma ambulância, através de um carro particular e leve essa pessoa para um outro município. Não há a menor chance ou dúvida de que essa pessoa não se transforme em vereador ou prefeito dessa cidade. A ideia é, se eu posso, me beneficiar ajudando os outros, eu não estou explorando, no caso aqui, numa visão mais simplista, mas ajudando os outros. Se eu construir um hospital no meu município, eu deixo de ser um herói. A minha intervenção, enquanto vereador ou prefeito, vai me tirar esse poder de status? Quem é esse herói? O herói, ele pode efetivamente acabar com todo o problema? Ele pode efetivamente deixar de ser herói porque acabou com o problema? Lembrando, para você ser um herói, há necessidade do problema. Não havendo problemas, não há necessidade de heróis. Quem cria o problema pode ser o herói. Ou o herói pode apenas aparecer no cenário. Mas se ele for constante, há algo muito de errado aí. Pensar sobre a ideia de herói é uma das coisas mais intrigantes, porque esses heróis eles nos comovem e nos criam um grande impacto sobre o que está acontecendo. Quando eles passam, ou podem ser percebidos como vilão, como personagem, vilão da história, nós precisamos efetivamente tentar desvencilhar o nosso sentimento e fazer a análise da realidade. Quem é que nos salva? É a nossa inércia, é a nossa ação. Eu preciso de heróis ou eu preciso de soluções? Pensa nisso, não existem heróis, existem situações que precisam ser resolvidas. Como resolvê-los é que vai criar heróis. Até mais.